Bom, os encontros de conhecimentos livres eles, é, acho que deram início a um um grande encontro entre toda uma comunidade é, que trabalhava com tecnologia, uma comunidade de rede, de software livre, é, que a gente chama de hacker, ou artistas, ativistas que estavam ali juntos num programa que era cultura digital, numa ação que foi uma ação pautada por uma comunidade é, do software livre é, dentro do, do Ministério da Cultura e lá a gente pensou que seria importante disseminar né, essa cultura é, livre, a cultura da, do compartilhamento, de, da generosidade intelectual, é, das, é, de você compartilhar o conhecimento através não só o conhecimento é, da contemporâneo do, da tecnologia, mas também os tradicionais, né? Então a gente pensou um formato, um modelo, é, uma tentativa que chamava Encontro de Conhecimentos Livres, uma tentativa de juntar no mesmo lugar é, pessoas que, que viessem de várias regiões do Brasil e que tivessem conhecimentos diferentes. E nesse, nesse momento, compartilhar esse conhecimento. Então, claro que naquele momento era um momento é, que os pontos de cultura é, eles tavam, eram, eles eram é, instituições organizadas, é, é, da sociedade civil, né, é, que a gente chama de ONGs, mas também eram é, coletivos, eram manifestações da, da cultura tradicional, não necessariamente organizadas é, é, juridicamente. Então a gente conseguiu colocar, fazer um, um, uma reunião de conhecimento, onde ele era compartilhado, onde, onde ele era é, distribuído, através ah, das linguagens eh, em rede, né? então era o começo da internet, do uso da internet no Brasil de uma forma eh, eh, que envolvia sociedade civil e governo, mas ao mesmo tempo envolvia também uma, outras camadas de organização social. Né? Então a gente tinha ali movimentos sem terra, é, movimentos é, é, que pautavam questões da juventude, é, movimento negro, movimentos é, de discussão de gênero, é, movimentos é, feministas, é, movimentos de, de periféricos, é, sempre nesses encontros pensando nesse compartilhamento. Então era muito interessante porque a gente falava que é, a gente pensava sempre um modelo assim, de oficinas. Mas oficinas não eram oficinas específicas, né? A gente trazia as linguagens tradicionais da arte, por exemplo, como é, vídeo, áudio, é, é, produção gráfica, a gente usava as ferramentas livres, que eram ferramentas tecnológicas, mas como uma forma de documentar essa troca de conhecimento. Então, por exemplo, a, é, a, gente, a gente pensava a comunicação desse encontro, então a gente se encontrava, como é que a gente, a gente se vê é, numa produção jornalística, por exemplo, como que é... A, como que é o nosso jornal, como é que é o nosso fanzine, a nossa revista. Então a gente tinha acesso a esse entendimento comum e produzia fanzines, cartazes e tal. E de certa forma, compartilhava um pouco é, de, do que cada um sabia. Claro que a, nesses encontros, geralmente, tinha conhecimentos é, não, não a gente não o interesse não era que todo mundo aprendesse e ficasse com o mesmo tipo de conhecimento não é que a gente pudesse ouvir o outro saber o que o outro faz entender a pauta das pessoas né e tentar incluir isso dentro dessas linguagens. Então foi um momento, é, foram mais de 40 encontros de conhecimentos livres em todo o Brasil. Principalmente fora das capitais, fora da, né, no interior, né, em lugares é, como a gente fez encontros de conhecimentos livres em aldeia indígena, é, em, quilom é, em quilombos, em remanescentes de quilombos. A gente fez é, na perifer nas periferias do Rio de Janeiro, de São Paulo. Paulo, de Salvador, da Amazônia, a gente, tra... a gente se encontrou com Ribeirinhos e claro, era uma tarefa assim, quase, era muito difícil porque era um momento que a internet ainda tinha uma deficiência esses lugares geralmente não possuíam é... um link de internet banda larga então a gente ficava sempre à mercê de uma baixa tecnologia, né? não na tecnologia de ponta, era bem precarizado né? sempre é, o que a gente planejava às vezes não dava certo, mas era legal, era tirar partido desse dessas experiências para e, e, e perceber como como a gente era inventivo né e como a gente aprendia com essa precariedade né é, o software livre ele ele era o, o, a, uma das principais ferramentas no sentido porque que a gente levava é, essa bandeira da cultura digital quando eu falo a gente é esse era um grupo muito grande de é, pessoas jovens, mais ou menos, na sua faixa entre 18 e 40 anos, né, e pessoas que estavam ali a, trabalhando com tecnologia, né, e com a generosidade intelectual, porque a gente acreditava naquele momento que, de certa forma, a tecnologia podia contribuir com esse compartilhamento do saber, compartilhamento... É, é dos conhecimentos, né? Então por isso que a gente por isso que a gente deu esse nome, encontro de conhecimentos livres, né? No caso da internet a gente percebeu que o audiovisual ajudava muito a, a, a aproximar é, povos tradicionais, né? Que são eram povos, são povos, né? Como os povos indígenas, como os quilombolas, que é, é, que contém uma língua própria, são etnias que têm uma língua própria, tem regiões do Brasil que a pessoa não fala português, língua portuguesa, ela fala a língua daquela etnia, e naquele lugar não tem um livro, não tem um dicionário com aquela língua, né? Então, é, foi importante, eu acho, naquele momento pensar, não que, não que esse encontro tenha tido, tenha tido tanto êxito, né, eu acho que o, o êxito maior dos encontros de conhecimentos livres foi a possibilidade do encontro, dessa diversidade, dessa amálgama. Você ter artista, você ter é, né, é, artistas de várias linguagens, no caso quando a gente fala artista, é, é pessoas de teatro, pessoas das artes gráficas, é, sabe, assim, sambadores no mesmo lugar, né? Buscando conhecer e mostrar o que você, o conhecimento e conhecer conhe, ter um pouco da da experiência do outro, né? Que é diferente de você ir para um lugar, um curso, uma oficina onde você vai se encontrar só com um artista ou só com um capoeirista. Né? Então eu acho que a gente é, a gente consegue mostrar aqui um pouco do, essa trajetória do, do conhecimento livre através da mídia tática através é, da do comum do, do compartilhamento do comum inclusive para uma internet livre, que é, é algo muito complexo. A gente sabe que a internet caminhou para o contrário do que a gente imaginava, né? A gente tinha uma internet escada que, de certa forma, ainda tinha uma certa abertura e liberdade. A gente caminhou para cada vez mais uma, um, uma internet hermética e fechada em determinados meios, né? É como se como se um, uma rede social fosse a internet ou como se um buscador fosse a internet. A internet não é um buscador e não é, é uma rede social. É a possibilidade de, de, de qualquer pessoa que tem acesso àquele, a esse, esse meio de transmissão de, de informação poder ter acesso a conteúdos e também ter ac, é, possibilidade de incluir seus próprios conteúdos. Então, o que a gente vê hoje é que a gente não, a gente não caminhou para o que a gente imaginava. A gente caminhou pro, justamente para a propriedade, para uma internet mais fechada, mais hermética. E eu não sei, acho que, acho que a gente tem que pautar mais o, o que é o conhecimento livre, o que é ser generoso, o que é compartilhar, poder compartilhar o comum, né? No, no caso, não só no mundo real, como também no mundo virtual.